Olá, boa noite, bem-vindos aqui a mais uma live do Instituto Vila Mil. Hoje nós vamos falar quando a gravidez é de alto risco. É de alto risco. Vou fixar o comentário aqui pra vocês. Meu nome é Kézia Vila-Mil. Tô aqui um pouquinho descabelada, porque eu tô no hospital. Acabaram de nascer dois bebês de uma gravidez de alto risco. Porque é uma gravidez de melar, uma gravidez de gêmeos. Tô aqui com a Ana. Parece aí, Ana. Oi, gente. A Ana é estudante de medicina, estagiária da Vila. Aproveito para lembrar vocês que nós estamos tendo seleção para estagiários da Vila. E se você é estudante de medicina quer participar do estágio, tem link aí nos stories. É só vocês arrastarem ou então mandem também no direct, no direct que elas respondem e mandem, mandam um link para vocês, tá? Bem, mas eu tô aqui no hospital. Acabaram de nascer dois bebezinhos de uma gravidez gemelar. E gravidez gemelar é gravidez de alto risco. E a doutora Luciana já tá vindo, ela tá acabando lá o parto, que foi uma cesariana. E a gente pode também falar sobre isso. Sobre quando que na gravidez de alto risco a gente precisa de fazer cesariana, né? Então eu vou esperar vocês entrarem aí. É, hoje é meu aniversário também E eu tive que vir aqui para esse parto Porque os bebês precisavam nascer e... e... Estou esperando vocês entrarem aí Vanessa, Luana, André me dando parabéns Obrigada Andreia, Paria. Você tem dúvidas já? Eu? eu sobre quando de alto risco? Dani, bem-vinda! Grazene, vou esperar vocês entrarem aí. Gravidez de é alto risco só no Brasil? <risos> Gêmeos de é alto risco só no Brasil? Não, a gente considera toda gravidez de melar uma gravidez de alto risco. Por quê? Bem, o que é, que a gente... o que é uma gravidez de alto risco primeiro, né? para vocês poderem entender. A gente fala que uma gravidez é de alto risco quando tem mais riscos de complicações para a mãe ou para os bebês, ou para o bebê, né? Então, porque que a gravidez de gêmeos é considerada gravidez de alto risco? Porque tem mais risco de, do, de a gravidez terminar antes de nove meses, então, de ter um parto prematuro, de ter aumento de pressão, de ter diabetes na gravidez, da mulher desenvolver alguma doença durante a gravidez. Por isso, gravidez de gêmeos, seja qualquer tipo de gravidez de gêmeos, a gente considera uma gravidez de alto risco, tá? É, então, não é só no Brasil, em qualquer país a gente considera a gravidez gemelar uma gravidez de alto risco. Gente, é importante a gente falar aqui que o fato de ser uma gravidez de alto risco não significa que a mulher não poderá ter uma vida normal durante a gravidez, trabalhar, ser feliz, transar, é, viajar, ter parto normal, natural, na banheira, tá? de maneira alguma. A gente está aqui exatamente para desmistificar a gravidez de alto risco. Por causa disso, que a gente convidou a doutora Luciana Guedes, que é especialista em gravidez de alto risco. Ela fez residência no Hospital Sofia Feldman, que é um hospital referência de gravidez de alto risco. E trabalhou durante três anos ali como preceptora do Ambulatório de Gravidez de Alto Risco do Hospital Sofia Feldman. E ela agora vai fazer essa live comigo assim que ela terminar. A cirurgia tá ali terminando. Eu vim aqui abrir a live pra vocês. Então, é, a gente vai falar quais são os casos de gravidez de alto risco e quais são os cuidados que a gente deve tomar, tá? Então, esses mitos a gente tem que tirar. Primeiro, que gravidez de alto risco... A mulher tem que ficar de repouso, a mulher não pode trabalhar, a mulher não pode viajar, não pode ter uma vida normal. E segundo, que gravidez o risco a mulher não pode ter parto normal. A mulher pode, se na maioria dos casos, pode ter parto normal, deve ter parto normal e pode aumentar, pode ter um puerpério muito bom e muito saudável. É... tá um pouquinho sobre idade a gente pergunta idade a mulher, da mulher a partir de qual idade da mulher que a gravidez é considerada de alto risco bem, isso aí é um, uma questão muito grande, uma pergunta que a gente tem sempre bem, no conceito conceitualmente a idade que a gente considera gravidez de alto risco é abaixo de 18 e acima de 35 por que, Kézia? Porque estatisticamente, mulheres com mulheres com menos de 18 anos ou com mais de 35 anos têm maior chance de desenvolver complicações na gravidez. Essas complicações que eu tô falando, infecções, parto prematuro, rotura prematura de membranas, Hipertensão. Então, essas complicações são mais comuns em mulheres abaixo de 18 e acima de 35. Ah, então quer dizer que se eu tenho 36 anos, eu não deva engravidar? De maneira alguma. De maneira alguma, você vai deixar de engravidar se tem 35 anos. Você vai engravidar se esse for seu sonho, seu desejo. Vai se cuidar, vai ter um acompanhamento apropriado por. Um médico especialista, um médico que você se sente segura e que se, e que se sente seguro para acompanhar. E não vai se sentir um alto risco ambulante, coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes. Não se sinta um alto risco. Se sinta uma mulher grávida, saudável, cuide da sua saúde. E... Faça o máximo pra você se sentir bem, se sentir cuidado. Quem tem que se preocupar com exames, com tratamentos, com a parte técnica, é o profissional de saúde que tá cuidando de você. Pode fazer outra telefone não. Tô fazendo uma live aqui, Adriana. É, tô tá. pode, pode dar um oi pro pessoal, ok? Pode vir aqui dá um olho. É joia. Doutora Boa Adriana, você já vai, né? Um beijo, Obrigada, Ana. Obrigada a você. Até a próxima. Um beijo, tchau. tchau. Então, é, é, eu sempre falo o seguinte: eu prefiro uma mulher de 36 anos, saudável, com peso bom, que se cuida na gravidez, que faz os exames, do que uma mulher de 30 anos, de 28 anos, Mas que não se cuida, obesa, que não faz atividade física, que não se alimenta bem, que não suplementa vitaminas, né, que não se prepara para o parto, não se prepara para a alimentação. Então, é, a a geração está mudando, as mulheres, a sociedade está mudando, tanto mulheres quanto homens, nós estamos adiando a maternidade, é, claro, não vamos parar para discutir isso daqui, mas é uma realidade que não sei até onde que nós vamos com isso, né? Nós estamos realmente, isso já vem de muitos anos, essa questão de postergar a maternidade, postergar a maternidade. Não sei em qual momento nós vamos parar com isso, mas isso tem realmente sérias consequências. Uma das consequências de postergar a maternidade é aumentar a quantidade de gravidez de alto risco. Isso é muito claro, muito óbvio para nós obstetras. Quanto mais a gente posterga a maternidade, mais a gente entra na gravidez com doenças prévias. É muito raro a gente obstetra não, é, ter uma mulher que não tem uma doença prévia, uma mulher de mais de 35 anos, que não tem um hipotiroidismo, uma hipertensão, não, que não tem alguma, sabe, é, não tem nada, assim, que é uma pessoa extremamente saudável, de idade física, é, é mais da metade das pacientes do Instituto Vila Mil tem alguma doença prévia. Peraí, não cadê você, Lu? a Luciana tá chegando aqui para conversar sobre isso então eu sempre falo com meus pacientes, fique pra... elas já chegam assim, ah eu tenho 36, tenho 37 tenho 38, tenho 40, tenho 41 tenho 42, eu sou de alto risco né e o que eu sempre falo é olha, bem-vinda ao time a maioria a maioria das pessoas aqui são assim e a gente tem taxas altíssimas de parto normal, né? Taxas altíssimas de sucesso gestacional. E a gente tá aqui para te ajudar a se cuidar. E a gente tá na nossa realidade, é a realidade de mulheres que buscam outras coisas na vida antes da maternidade. A doutora Lu chegou aqui. Olá. Lu, eu tô... todo mundo tá vacinado, então a gente já tá fazendo live sem máscara. E aí, pessoal, tudo bom? Já te apresentei aqui pra todo mundo, viu, Lu? Então a gente começou falando... Não sei se... Eu, eu podia ir lá fora ver se o áudio tá bom. ou Entra lá, na. A gente tava falando de... da idade. Isso, foi então... é uma pergunta que a gente recebeu, né? Da idade, se... Qual idade? A partir de... Eu falei antes de 18 e depois de 35. E só que eu tava falando isso para elas, assim, que se a gente for ficar se apegando nessa questão depois de 35 vai ser difícil? Exatamente, porque na verdade, né, esses fatores de risco, eles são, eles acendem uma luz amarela na nossa cabeça, né? Pra gente ficar mais atento pro pré-natalista, né? Não significa que vai ser mais risco que vai, com certeza, acontecer alguma complicação. Então... A gente fica em alerta, né? A gente vai acompanhar essa mulher mais de perto, né? Eu não significa que, que ela vai ser. Ah, eu sou uma, gesta uma gestante de alto risco, uhum. né? Por ela ter mais de 35 anos, é fator de risco para algumas questões, né? A gente fica atento para aquilo, às vezes faz um alguns exames a mais, mas não necessariamente, né? Para aquele peso de gestação de alto risco, uhum. porque isso gera um peso muito grande, né? Para que a mulher, nossa, eu sou de alto risco, uhum. então, várias, vários fatores ali naquela lista de, de alto risco, são fatores que vão acender essa luzinha amarela na nossa cabeça. A gente vai ficar pensando, ok, então, ah, essa mulher ela tem mais de 35, né? Por exemplo. E... Mas não necessariamente ela vai desenvolver alguma coisa, algum, algum fator durante a gravidez que vai trazer risco para a gestação dela de fato, né? Uhum. Sim. Muitas mulheres de 35 ou mais têm gravidez super saudável, super. super. Sem nenhuma complicação, partos saudáveis, amamentam. A gente teve agora uma é, Não sei se você, se você vê, Ana, uma, toda hora eles postam a BB bento Aí a gente reposta lá na vida. É, bem, é. B, B, B, B, B, bento Ela tem 42. Um casal muito gracinha, assim, fizeram um curso lá, eu que dei o curso no dia que eles fizeram. Ela tem 42 e ela contou a história dela lá no curso, ela fez, não sei se foi curso de hipnose comigo, curso de parto, eles fizeram o um curso comigo. E ela contou que ela engravidou espontaneamente com 42, primeiro filho, filho não. dela. Agora olha para quem é, que ele com o pai e é super engraçado. Pai é, engraçado, é. é. ele falou super. É. É. Ele falou, eu não vou tirar a máscara aqui não, eu tô com medo que eu sou diabético, sou idoso, ficou brincando lá na hora do curso. E, e ela ainda foi espontaneamente, ela contou que ela chegou no, no primeiro médico que ela foi o médico já assustou ela porque era de alto risco, e ela ficou com muito medo daquilo. Depois ela chegou lá na vida, se assim, sentiu super acolhida e tal. E eu fiquei assim, gente, mas que gracinha ela, né, fiquei pensando assim. Nossa, mas, poxa, 42, espontânea, era tão leve, eu falei, acho que nem eu ficaria tão leve, assim, se fosse meu primeiro filho com 42 anos, né? E ela teve um parto natural, zassu, assim, Ótimo. chegou, nasceu, pá, e depois, o bebê, assim, parece um menino de 17 anos, assim, tão leve. E o que mais impressiona leve é do coração, Hum. Porque que eu, eu, eu falo com minhas pacientes sempre que o, o que mais atrapalha as mulheres mais velhas é a mala que carrega. Porque cada ano que passa, você vai enchendo sua mochila de, de bagagem, de, bagagem de, de coisas que você ouve, de histórias, de medos, de traumas Você vai carregando aquela mala pesada E é mais difícil pra você maternar pra, Até que você engravidar espontaneamente é mais difícil, né? Pra você ovular um é difícil Pra você manter o um relacionamento é mais difícil pra depois você parir, pra você amamentar, pra você maternar e quando eu vejo uma mulher leve, assim, gente, essa mulher nem parece que viveu tantos anos, né? Acho mais difícil você conseguir ser velho e ser jovem ao mesmo tempo, né? Acho que esse é o desafio, né? E aí quem tem que se preocupar com os riscos é a os gente! Jogos, exatamente. Fica igual a Patinho na lagoa. A cara tá plena, mas o coração tá... Patinho na lagoa fica bonitinho, ah. mas o pezinho dele tá... E só é. a gente. É a ah, gostei desse A, a gente, gente é o patinho. A né? gente é o patinho. A cara do que tá assim, né? E o pezinho. E o coração amigo. Gostei. Gostei dessa, observe e então, tava partindo o meu. Mas você tava falando do contar nesse caso, né? E eu tava pensando justamente na vida que essa paciente levava. Provavelmente ela cuidava muito bem da saúde dessa. Sim. Né? Então eu acho que. Isso também vai influenciar para ela conseguir uma gestação espontânea, um para uma, gesta, uma, uma gestação que correu tão bem e um parto que correu tão bem. Então, é, é muito da medicina preventiva mesmo, de você ter hábitos saudáveis, de você ter uma alimentação balanceada. E isso vai influenciar muito nas, em você ter uma gestação espontânea, como foi o caso dela. E uma gestação que poderia ser de risco, que poderia ter alguma complicação, evoluir de uma forma melhor, né? Sim porque muitas das, né, colocando a idade, vai ter 40 anos, 42 anos, o que a gente pensa que pode acontecer? Então, alguma síndrome hipertensiva, diabetes gestacional, e tudo isso também é influenciado com o ganho de peso que a mulher vai ter, com o peso que ela vai ter antes da gravidez, né? Sim. E quais são as principais, na sua experiência, quais são as principais causas de gravidez ao risco? Bom, a principal de todas é a hipertensão né, na gestação. Então, no Brasil ou no mundo? No assim. mundo. E... e diabetes, né? Diabetes tanto prévia quanto gestacional. Da pressão alta, a gente tem alguns tipos, né? Tem a mulher que já tem a pressão alta antes de engravidar e a mulher que vai ter a hipertensão da gestação, que tem a pressão alta, só a pressão alta da gestação uhum. e tem a preeclampsia, né? Então, é por isso que quando você vai falar na, na consulta, a gente mede a pressão e a gente fica de olho nisso. Porque pelas alterações fisiológicas da gestação do no nosso corpo, pode, pode ter essas alterações, né? A pré-eclâmpsia é a pressão alta? A pré-eclâmpsia é uma doença sistêmica, né, na verdade. Então, a primeira coisa que a gente vê é a pressão alta. Mas ela com os rins, ela ataca a placenta. Ô doutora, mas uma amiga minha, uhum. ela faz que Natal lá em Londres, uhum. e aí toda vez que ela vai lá pra Natal, a enfermeira manda fazer xixi num potinho e mede o, a proteína no xixi dela e fala que a pessoa tem pré clase Isso. E por que aqui no Brasil, em vez de ficar vendo o xixi da pessoa, mede a pressão? Me explica. <risos> Na verdade, em alguns serviços de gestação de alto risco, já tem essa tendura, né? E, mas a, a, a mensurar a pressão é importante também. Na verdade, os dois andam juntos. Foi o que eu falei, né? A é a pressão alta da gestação e a eclâmpsia Então, a mulher teve algum valor de pressão alta. A gente vai observar para ver se tem mais um. Teve dois, então a gente já diagnosticou hipertensão da gestação. Para diferenciar da, da pré-eclâmpsia e da pre pressão alta da gestação, a gente vai ter que fazer a proteína que é esse exame do xixi, é esse exame do xixi. Então, eu tô brincando com ela aqui, gente, porque eu já recebi essa pergunta das pacientes, né? É, a pressão alta, né? As doenças hipertensivas são é o que preocupa o mundo hoje. Né? É o problema do mundo hoje, da gravidez, os problemas são dois. Prematuridade e pressão alta é o que mata hoje os bebês e as mulheres. Se a Gente conseguir acabar com o prematuro? Ah, a obstetrícia vai ficar assim, ó, chuchu, acaba com obstetrícia? Não precisa mais. Não se mata a gente, porque o que hoje é botar neném no CTI prematuro e mulheres, é, bebês nascendo prematuro. Obrigada, Adriano, pelo meu, pelo, pelo parabéns aí. Muito obrigada, querido. Bem, mas o problema hoje é esse, então qual que é a preocupação hoje do mundo inteiro? Vamos descobrir a pré-eclâmpsia o mais cedo possível, né? Então, a, a, a doutora Luciana está falando aqui que a pressão alta existem dois tipos. Existe a pressão alta, só pressão alta, a pressão subiu, e existe a pré-eclâmpsia, que é uma doença, Agora ela falou, sistêmica, né? A, a pressão alta é um dos sinais da pré-eclâmpsia. Tá? Mas não é só pressão alta, porque a pré é um tanto de coisa, gente. Vai afetar os vasos, vai afetar os rins, vai afetar o coração, vai afetar o cérebro, vai afetar a medula óssea, vai afetar o fígado. E porque afeta o rim, vai sair proteína na urina. Exato. E a gente consegue até que tá isso no seu xixi. Por isso que se a gente medir a proteína na urina a gente consegue. Lá na vila, a gente tem a fitinha de medir a proteína na urina, tá? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, o que acontece? Hoje, a incidência de pré-eclampsia mundial é 6%. Gente, isso é muito alto! De cada 100 mulheres, 6 têm pré-eclampsia. Isso é muito alto, é muito! Então, assim, a gente tem que preocupar com essa doença, né? É uma doença que, claro, se a pré-eclampsia acontece lá com 9 meses, Nasce o um neném, a gente detecta rápido, né? Agora, o grande problema é para cancelar lá cedo, com oito meses, com sete meses, que aí a gente nasce um neném prematuro. juntar tá os dois, né? A, a novidade para a mãe, a gente tá pensando assim: ó, diagnostiquei, tratei, a mãe sarou. Mas claro que ela sarou, mas ela pode ter CTI, pode ter ficado grave, mas não morreu. Não tô nem pensando em morrer a mãe, não, estou pensando em tratar. Mas o bebê está se prematuro. É. Tudo bem, Não pensando, o bebê vai viver também, mas ele vai ficar no CTI, vai ser imaturo, é a gente quer prevenir, né, Luciana? Exatamente. E prevenir, tem como prevenir a quatro Luciana? Tem como prevenir. É, atualmente, com as pacientes que têm maior risco de pré a gente tem medicações que a gente dá e, e o próprio... O, o que eu acabei de falar de hábitos de vida, né, então tem coisas que a gente faz, né, medicamentos que a gente vai prescrever e tem coisas que a paciente vai fazer. Né, que... no, a prevenção é uma coisa muito importante, também. As pessoas acham assim, ah, eu vou tomar isso aqui que você vai me dar e vai ser zero o de não. não. Então a gente também, é, gente medicina é uma coisa assim, muito complexa, né? Assim, eu gostaria tanto, eu sou muito exata, assim, eu gosto muito de engenharia e tudo, mas infelizmente medicina as coisas não são assim, não. Deveria ser 0, 100 né? Mas a medicina é assim, ó. Se seu risco de pré eclâmpsia é aumentado, a gente calcula isso lá com 12 semanas, naquele ultrassom que você faz. Aquele mês calcula o risco de síndrome de 13, síndrome de T1, síndrome de 18, das síndromas cromossômicas, a gente calcula o risco também de pré eclâmpsia Se o risco é aumentado, a gente pode entrar com medicamento para diminuir. Vai zerar? Não vai. Ah, o medicamento é o meu mês inteiro de pré -eclampsia. Mas a gente diminui... E a gente diminui o risco de pré precoce, que é isso aí que a gente. A pré-clânpsia é grave, pré-clânpsia com HELP, que é aquela doença mais grave da pré-clânpsia. Então, é, a gente está aqui, eu sempre falo assim, eu sempre penso muito na função do obstetra. Né? A gente vem de uma formação, né, tanto eu quanto a Luciana, de uma visão que o obstetra está aqui para prevenir complicações. Para proporcionar uma gestação mais saudável, já que se a gestação está tudo certo, eu não tenho muito o que fazer, né? Então a gente está aqui para trazer tecnologia, trazer melhores resultados para vocês. Então acho que a nossa missão é educar vocês e mostrar: olha, vamos nos cuidar, vamos nos prevenir. E a Luciana falou algo muito importante: pré-gestacional. Isso. Vê como é que pode fazer antes de engravidar para diminuir a chance de ter pré-eclâmpico e pressão alta. Fala aí. Antes de engravidar. Bom, gente, é o de sempre. Exercício físico e alimentação balanceada. Vou Se eu sou obeso, Luciana, e sou sedentária, eu tenho mais chance de ter pré-eclâmpico, Luciana? Sim, sim. Com certeza. Se ganha peso além do, do esperado durante a gestação, também tem mais chance. Entenderam, gente? Uma coisa, eu tava discutindo isso hoje com meu marido, assim. Eu falei para ele que sedentarismo é uma doença. Ele falou, você não é doença, não. Sedentarismo é um hábito de vida. Ah, não é, uma doença. é doença. É doença. É doença por quê? Porque a pessoa sedentar tá... é igual a pressão alta. Você não sente nada, mas você vive mesmo com a pressão alta. Eu sabia que tem até sim sedentarismo, é uma doença, falei para ele. Ele ficou impressionado, eu falei, Se esse sedentarismo é uma doença. E aí eu falei, amanhã já vai chegar o pacinal lá em casa. Eu falei, não, não, não. não. <risos> então gente, isso é uma coisa assim que ninguém quer ouvir isso do médico, mas a gente tem que falar. É. Sedentarismo é, é doença. Atividade física, alimentação saudável, desde antes de engravidar, vai promover, fazer que você seja, não seja por risco. Claro, não pra tudo, né? Mas, pelo menos, hipertensão, pré-clampsia, talvez alguns tipos de diabetes, né? Sim. Mas talvez nem toda diabetes. Fala um pouquinho de diabetes, assim, o componente que tem que seria mais genético, o componente mais ambiental. Como é que é a questão da diabetes? Bom, a gente tem na gestação, né? Então, a diabetes gestacional e tem a diabetes prévia. Né? A diabetes prévia são é aquelas que a gente conhece, né? A diabetes tipo 1 e do tipo 2. A do tipo 1 é aquela é diagnosticada na infância, né? Ou então ali é próximo da adolescência, que então ela é mais autoimune, né? Não tem tanto fator genético assim. Não tá tão ligada à genética assim. É, a diabetes do tipo 2 ela vai estar tá mais ligada a fatores hereditários, né? Então, ligada também à obesidade, né? Então, a minha mãe, meu pai, meus avós, todo mundo tem diabetes. Enfim, então mais chance dessa pessoa ter. E a diabetes gestacional, ela é. a né, como o próprio nome diz, é uma diabetes que acontece na gestação. Então tá ligado a mudanças no metabolismo da mulher durante a gestação que vai aumentar aí a, a, o açúcar no sangue, né? Então esse açúcar é aumentado no sangue, o sangue vai para o neném, vai nutrir o então vai ter muitos, muito açúcar disponível para esse neném. Então ele acaba crescendo de maneira muito, né de uma maneira que não é saudável, e a cada pode ter macrosomia, pode ter algumas questões dessa, desse tipo com o neném. Então... Mas não é bom o neném ficar muito grande? Verdinho, fofinho, ah. um bochechudo, né? É bom, um o neném grande, gente, é saudável um um o neném grande. Por que é o um neném grande? Não, não é bom porque quando o neném nasce ele pode ter dificuldade de de se adaptar, então ele pode ter dificuldade no pulmãozinho mesmo de respirar, pode ter que precisar de ajuda. Mas por que o neném grande não usa respirar direito? Não entendi. Não forma direito, não amadurece direito, né, o pulmãozinho. Entendi. Tô entendendo aí, gente? Neném de mulher com diabetes descontrolada pode não amadurecer direito. Entendeu? E ele pode ter dificuldade de adaptação depois que ele nasce. Isso. E além disso... Como ele está acostumado com níveis muito altos de glicemia, ele pode ter hipoglicemia quando nasce. Então, às vezes, amamentar tá lá com o colostro, isso não é o suficiente uhum. né, para suprir a necessidade que ele tem, porque ele está acostumado com níveis mais altos. Então, pode ter que suplementar. Então, é ruim por tudo, né? Porque desde alimentação, a alimentação, que a sabe que é muito importante. Porque para a alimentação? Porque o ideal para o bebê e para a mãe, né, é que seja aleitamento exclusivo. Então aquele aquele início ali, aquela hora de ouro, o neném tá no colo da mãe, ele tá sentindo um cheirinho, já começando a demonstrar algum é, reflexo de sucção, né? E aí às vezes a gente tem que tirar esse neném da mãe para fazer uma glicemia, para dar uma fórmula, alguma coisa desse tipo. Então prejudica. Uhum. E outra coisa, o leite de fórmula ele é muito mais gostoso para o bebê. Não, mentira, não é mais gostoso. Ele pesa mais no estômago, aí demora um tempão pro neném sugar de novo. E então é fácil pro neném. O neném pensa. Ah, você que tá fácil, hein nem neném pensa, gente. <risos> A gente tava assim, o neném, o neném que nasceu ali, nasceu delicado. E eu, eu também fiquei pensando, o que será que esse neném tá pensando aqui dentro dessa bolsa assim, mexendo, abrindo o olho? Você pensou isso? Você é. nem tá pensando né? <risos> aí. Assim, a gente tá falando aqui, né? Meu neném Mambo a barriga de Nan, né? E tá lá pensando. Eu não vou sugar mais esse peito da minha mãe. O é. peito é difícil não, de eu sair. Eu chupo, chupo, chupo. Quatro dúvidas que tá saindo. É uma dificuldade pra sair esse leite. Eu vou ficar aqui chorando, vou esperar a escada naquela mamadeira que vem rápido esse leite. Dá uma pesada na barriga que eu durmo. Exato. eu fico pensando nisso eu lembro é que eu pensava assim <risos> Eu também pensava, eu só nomei me mesmo, mês Eu comecei a me dar um tal de leite ninho Jura. Aí eu falei, ah, não quero respeito a minha mãe mas não Não quero não Ai dá um trabalho, minha mãe de com preguiça de me dar mas, mas acontece isso mesmo, a gente tá falando de eu Porque dar o leite artificial nas primeiras 24, 48 horas Está comprovado por vários estudos Isso que a Luciana tá falando <risos> Quando a gente dá leite artificial, seja ou não, qualquer outro leite, o sucesso da alimentação cai vertiginosamente. Então, dar leite artificial, seja por qualquer motivo, por um motivo até justo, que é corrigir uma hipoglicemia do bebê, pode para a alimentação para sempre, é. forever. Então, gente... Tudo que você puder fazer para o bebê nunca sentir o cheiro, o gosto de um leite artificial na vida, faça. Não dê um leite artificial para o bebê, porque cai o sucesso da alimentação. Então isso que ela tá falando aí não é achismo dela, como ela nem é pensa, ela tá falando de um jeito carinhoso. A gente fala de um jeito carinhoso, mas é científico mesmo isso, é científico. Se a gente der, mesmo que seja no copinho, ah, esse meu domingo deu 20, meu Deus, a mãe diabética, dá um leite no ano é pra esse menino pra encher a e pra ele subir. Isso tá comprovado, pode diminuir o sucesso da alimentação, né? É, são várias questões para explicar isso. né? A própria mãe que está cansada, que está com medo, que está insegura, ai meu Deus, eu, sou eu tive diabetes e agora minha produção, meu neném vai ter glicemia, e aí que ela, aí ela produz menos leite mesmo. E aí o bebê também está com hipoglicemia, e aí ele realmente está com mais preguiça. Que com glucemia, e glicemia. ele realmente suga menos, porque ele está com glicemia, e realmente ele vai sugar menos. E aí ele prefere o leite que cai fácil na barriga dele. É. Então, uma série de fatores. Daí, se você está com diabetes, você controla a sua glicemia, porque se você controlar a sua glicemia, seu bebê não vai ter hipoglicemia quando ele nascer, então ele não vai tomar o leite artificial, vai tomar só o leite do seu peito. Agora, como é que você controla a glicemia? Exercício físico, alimentação, remédio se precisar. Exercício físico e a alimentação. Poucas, quantos porcento cento ah, tá. de remédio? É muito pouco, né? Muito pouco. Porcentagem exata eu não sei, mas é muito pouco. É muito pouco, gente. Eu conto nos dedos pacientes. Agora eu tô com uma tomada insulina. Mas assim, eu, eu falo pra ela, eu conto nos dedos pacientes de insulina. É muito pouco. É muito pouco as mulheres que precisam de insulina na né? gravidez. Agora eu queria assim, falar aqui um pouquinho dessa questão assim. Eu muitas mulheres assim, ah, mas eu como, e, e realmente tem muitas mulheres assim, mas eu me alimento bem. Eu não engordei muito a gravidez porque logo eu tive tipo, diabetes, que, que peso que tem a questão genética no desenvolvimento da diabetes gestacional, assim. Muito obrigada, tem um peso, você tem porcentagens? Não, não, você não vou te cobrar isso não. essa hora, né, depois de um parto, 8 <risos> <risos> horas da noite, de uma quarta-feira. Não, assim. Sim, tem um peso, peso? Tem, tem um peso importante. Então, os familiares né, que têm diabetes, que tiveram diabetes gestacional ou que tem diabetes do tipo 2, isso tem um peso, né? É comum ter mulheres magras que desenvolvem diabetes, mulheres que não comem mal e desenvolvem diabetes gestacional? Com certeza, tem. E não só os fatores genéticos, né? Os próprios fatores da, da gestação, né? Ou ou... Daquela gravidez da e daquela, daquela. Da gestação. Também tem isso também. também, ah, mas na outra gravidez eu não tive, é o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma eu, não, eu sou a mesma, ah, tem só tem um ano que eu tive no gravidez, eu ouço muito isso, por que agora eu tô tendo, né, gente? É, o porquê que, Aquele embrião ali, né, aquele ser é. aquele ali, aquela placenta ali que tá produzindo os hormônios naquele momento, é que leva, a isso. E a gente nunca é a mesma pessoa, né? A gente né? É a mesma pessoa, um ano depois você, você mudou mudou, você mudou seus hábitos, você tá com um neném novo em casa, você tem um ano a mais, então... Isso é uma coisa que eu sempre falo pras pessoas também, que eu falo: assim, olha, a gente envelhece. Isso. A gente envelhece, sim. Eu... Eu tive quatro partos, né? E minhas placentas sempre saíam fácil, nasceu no neném e placenta pulava. E no meu última, minha placenta não saiu. Tive que fazer uma extração manual de placenta. E eu fiquei assim... A gente ficou depois pensando, pensando mas que engraçado né, minha paciência não sair, eu sou a mesma, sempre, sempre minha paciente não sair, que engraçado minha paciência não sair, porque assim, o que mudou, eu pensei, fiquei velha, <risos> <risos> envelheci, né, do para a Rebeca foram três anos de diferença, em três anos meu fator de risco, Vereira! <risos> <risos> fiquei velha, quer dizer, tava com o mesmo peso, não tava mais gordo, não tava mais doente, tava saudável, assim, alimentação saudável, atividade física, tudo do mesmo jeito, assim. Tava até mais saudável, assim, em termos de alimentação, até justo, do que na gravidez do esteiro, mas tava mais velha. Então, eu falo que às reclamam muito, assim, ai, essa grande eu tô mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mas aquilo. Quer falar um monte de coisa, assim, olha, você tá mais velha. <risos> A gente sabe que ah, tem o um peso da idade também, Sim, né? Sim, e, e, e do próprio bebê ali na vida dela, né? Da criança, das crianças. Os outros filhos. É. É. Filhos, pra que tê-los? <risos> Por que não tê-los? <risos> que mais, Lu, que você colocou na lista Bom, hipotiroidismo. Né? Hipotiroidismo doença também. doenças da, doença da tireoide em geral. Hoje em dia, nos exames pré-concepcionais, então a gente vai sempre dosar né, a função tireoidiana e a gente está com um, um protocolo novo né, de iniciar para, mesmo para as mulheres que são hipotireoidismo subclínico, determinado valor de TSH a gente já inicia, mesmo antes da gestação. Isso tem comprovação de melhora mesmo no, nos resultados da gestação uhum. tá? e até da, pro, de, da própria gestação acontecer. Uhum. Então, e durante a gestação, para a mulher que tem hipotireoidismo, ou esse subclínico que a gente descobriu na consulta bem concepcional, ou o que ela já tinha antes mesmo, a gente vai dosar todo mês, né, o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide, e se tiver necessidade, vai aumentar ali a, a dosagem do Pura T4, no, do, da levotiroxina, né, do, do remédio, para ir deixando sempre no nível, no, nível, no nível ideal, que a gente... Enfim, que os estudos mostraram que é o ideal para o sucesso da gestação. Vências reumáticas, uhum. lupus, lupus. É, né, lúpus, lúpus. é a, a gestante que tem lúpus, né ela tem vários fatores, ela é faturista para várias questões, principalmente a pré-eclâmpsia, né? Porque uhum. O lupus já afeta o rim, então é uma, uma paciente bastante delicada que a gente vai ter que acompanhar bem de perto com muitos exames, né? E se, por, e se por acaso ela já tem uma proteína positiva na urina, porque ela já tem uma lesão renal, vai ser muito difícil da gente diferenciar se ela vai ter pré-icorpos ou não, né? Então, Sim. um paciente que vai precisar de, muito, de muita atenção ali. Sim. Mas tem, as melhores gestações elas, é, têm um sucesso bom, né? Sim. É, o acompanhamento do é justamente isso, é, é importante a gente, a, a mulher vai fazendo as perguntas para a mulher naquela primeira consulta, né? perguntando o que ela tem, o que ela já teve, o passado dela. E, e vai, isso vai ficando lá na nossa cabeça mesmo, né? as luzinhas vão acendendo e a gente fica atento aquilo E vai direcionando os nossos exames e os nossas condutas a partir daquilo. né? Eu penso que, como a gente já falou, que e nem preocupar, ou não, somos nós, né, a mulher tem que se preocupar em criar, em gerar uma vida ali, em fazer um ser humano, né, ser, ser mãe, ser, mãe, ser preparar para o pai, amor. preparar para ser mãe, né, em dar amor, em se preparar emocionalmente, a parte técnica, eu falo que essas lives são muito mais para vocês ficarem leves, assim, para vocês entenderem que a gente vai cuidar, hoje como a gente tem muita informação, eu acho que as pessoas estão cada vez mais querendo cuidar de si próprios, assim, confiando menos nos profissionais. Eu entendo super, né? É, a gente tem acesso à informação, a gente quer entender, a gente quer saber. É, mas é tão bom quando a gente encontra um profissional que a gente descansa, né? Assim, eu estou agora planejando fazer uma piscina na minha casa para as crianças. E assim, às vezes eu fico dando pitaco demais, ah, mas será que esse muro aqui vai aguentar? Não vai cair o muro se colocar areia aqui? E falando lá com o engenheiro, com o arquiteto e tal, mas eu não entendo nada daquilo ali. Eu tô dando um grupo que eu acho ali que se cavar vai cair, mas assim é bom saber que são pessoas que eu, que eu li no Google aquele negócio ali, achei aquelas fotos que eu tô mandando, mas ele vai falar: não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar e eu tô confiando, né? Então eu acho que assim cê, cê, é bom você saber um pouco, né? Assim, ah, eu tenho lupus, né? Então eu leio mais ou menos que tem que fazer isso aqui, mas. Toma aqui pra você, você resolve. Então, você tem que ter profissionais que você sabe que são especialistas nisso dali, você tem que confiar. Você tem... Eu quero é curtir as fotos aqui da, da, do Pinterest que eu tô mandando aqui para fazer piscina. Você tem que ter a parte afetiva do que você tá fazendo, né? gravidez é família, você tá construindo sua família. Você não tem que ficar preocupado com anti ro anti-SSA, né? Às vezes eu comecei a semana com a Lucina e às vezes os pacientes mandam uns mensagens assim, Quero fazer exame um de torches, né? O nível das mensagens é muito técnica, né? Você tem que curtir a gravidez. Né? Essa parte aí é da minha. É. Né? É. Mas é, é porque a informação tá aí mesmo, né? E elas estudam muito. É. é. bom também. É. É assim: não pode deixar isso tirar a magia, né? A magia do relacionamento da família. aqui igual a magia quando a gente faz qualquer coisa né vai fazer uma viagem você não pode ficar só cuidando do mapa da hora do voo dessas coisas Tem que curtir sentir os aromas curtir ali você ficar com as coisas técnicas demais você não você não curte nada que você faz a vida fica muito técnica né fica muito sem graça sem sal é... vai trazer leveza mesmo leveza eu acho que o que a gente quer é um pouco, né? O que a gente tenta ali no alto risco da vila também é, é quebrar isso, né? Assim, o que a gente quer é isso, é quebrar. Até porque no fim vai sair um neizinho e você vai ser mãe como qualquer outra mãe, né? É, hoje, nossa experiência aqui de hoje: a gente foi na gravidez, né? Ela tinha pressão alta antes de engravidar, ela mudou o medicamento, engravidou. E foram gêmeos, ela queria muito parto normal, mas o, a primeira bebezinha ontem tava. A semana tava os dois pélvicos. Não, tava dois transversos, ontem tava os dois pélvicos. E aí hoje tava um pélvico, o primeiro pélvico, o segundo cefálico. E aí a gente foi para cesariana, eu cheguei tá, da viagem e vim pra gente fazer cesariana. E. E com muita leveza, com muito respeito, né? O segundo nascer em foi lindo. foi muito, muito lindo. Eles estão super curtindo ali os bebês. Então, eu acho que tem que ser assim, com leveza, com muito amor, com muito carinho. Tem que ser... Tem que ser isso, assim. Claro que ela estudou muito, né? Ela fez tudo que ela pôde para ficar, primeiro ficar cefálico. Estudou todas as técnicas que existiam. Mas tem negócio que tem que se entregar. Sim. Então, é, não, não tem jeito, né? É, a gente fica, a gente tem essa, essa tendência, né? A gente quer controlar tudo. Tem. A gente quer controlar tudo e a gente quer que todos os nossos exames venham normais, sem nenhuma alteração. A gente confere até ali o, o, a hemoglobina e, enfim, o cóstico, os linfócitos, confere tudo com o valor de referência. E... Mas não é assim, né? Às vezes algumas coisas vão sair do padrão, vão sair do, do, do esperado. E é o que a gente vai fazer com isso, com essa diversidade, né? Eu acho que a gestação, eu sempre falo isso, que a gestação ela é para preparar para ser mãe, né? Então, do mesmo jeito que é imprevisível a maternidade, a gente não sabe que vai, como é que o neném vai ser, né? Se ele vai o que ele vai ser, a gente não sabe, é imprevisível mesmo. Uhum. A gestação é um pouco assim também, mas é para ver, assim, é, isso de forma leve. Não é ruim ser dessa forma, é bom ter surpresa também. Surpresa é bom. Um outro que acho que a gente não falou aqui foi a trombofilia, né? Trombofilias. É... Explica para um pouco o que é trombofilia? Bom, trombofilia é quando uma mulher tem bom, quando a mulher tem alguma alguma questão de que dificulta ali a coagulação do sangue, que facilita a coagulação do sangue dela. Então, nos nossos vasos a gente tem o sangue correndo e esse sangue, bom, por exemplo, vamos supor que a gente machuca, né? então tem ali, tem um tanto de fator de coagulação, enfim, para fazer a, o, aquele coágulo ali, aquela casquinha no nosso machucado, para a gente parar de sangrar e aquele machucado, né? então a gente tem que ter tudo muito equilibrado, esse fatores de coagulação, essa cascapa né, de, de coagulação, para que o sangue não coagule nos nossos vasos. né? Então mais simplificada, né, e bem tranquilinha, é assim, né, então, a trombofilia é quando você tem algum fator no sangue que facilita a coagulação, então, você pode ter microtromboses ou tromboses, enfim, e a trombose que a gente conhece mais é aquela trombose da perna, né, uhum. quando os vasos profundos da perna, um deles, né, obstrui com um coágulo e esse coágulo, ele vai deixar a perna inchada, enfim. E pode, pode subir pro pulmão, enfim, essas, essas questões. Agora, na gestação, a, a, o problema de uma, de uma coagulação mais facilitada, né, de uma trombofilia, né, de, de uma doença de coagulação, é a placenta. Porque né, a gente sabe que o sangue vem, vem da mãe, passa pela placenta para chegar no neném pro cordão umbilical. Então, os trombos, eles podem ir formando microtrombos que podem prejudicar essa placenta. E fora também a questão da mãe, né, que o trombo pode subir aí pro pulmão, para pra... Bom, então, resumidamente é isso. A mulher que tem uma trombofilia, a gente vai precisar, então, durante a gestação, aumenta a, ainda mais a coagula... Coagula... coagulabilidade da mulher. Então, se ela já tem um fator de risco, se o sangue dela já é mais propenso a coagular, e ela tá grávida, juntou dois fatores, a gente vai precisar. Alguns casos, não são todos, a gente vai precisar entrar com um anticoagulante profilático, né? ou enfim, em alguns casos, vai precisar do, do terapêutico. Mas uma mulher que a gente vai precisar ver bem de pertinho também, pelo, pelas, pelo que pode acontecer com ela e com o neném, né? Tem uma mobilidade para os dois. É isso, vamos ver as perguntas aqui. Andressa está perguntando o seguinte: quais exames antes de gravidar podem ajudar a evitar a gravidez de risco? Então, são os exames que a gente vai fazer na consulta pré-concepcional, né? Então, glicemia é importante, função tireoligiana, basicamente esses, né? É, o o colesterol, é, colesterol, é, o colesterol até que não tem né, então, é, gravidez é, de risco, né? Hum, também vitaminas, né? vitaminas, vitaminas né? mais exames não, cereal, né? exame clínico, Pânico né? Clínico. é ultrassom a gente, né? exame físico, né? exame de palpação de mama, tapa tá nicolau, exame Sim. ginecológico em geral, e né? controle de qualquer, de alguma questão que fizer que já tenha, tenha, né? tenha, né? por exemplo, é, não sei, um mioma cirurgia prévia uma alteração no útero. Sim. Se você tem, né? Quer dizer, tava Nicolau, se... cirurgia bariátrica. Hum, você tem cirurgia bariátrica, a gente tem que controlar todos os todos seus nutrientes. Os... É. Né? A parte nutricional é muito importante. você é nutricionista que vai ver como é que estão os seus nutrientes todos, né? Sua parte alimentar. Eu acho muito importante, por exemplo, quando você passa a nutricionista ou a nutróloga, ver essa questão, como é que tá a sua parte física, né? De de índice de massa corporal, né, de... Grávidas, com e lembrança são consideradas de alto risco? Sim. Aline Amaral, acompanho vocês duas, adoro o conteúdo de vocês. Obrigada. <risos> Traz uma perguntinha ali embaixo, por favor. Tá Estou ah, tá aqui, né? Aqui já respondeu, ah, já descuidado. Vamos lembrar. Ô, oh, gente! Minha meta, Laurinha. <risos> Laurinha linda. Minha meta é ficar bonita assim até de escrúpulo. <risos> oh meu Deus! <risos> <gente. risos> Obrigada, Laurinha. Gente, é o seguinte. Vocês você, têm mais alguma dúvida? Que a gente vai lá agora tirar mais fotos com a paciente, com os nenéns que nasceram. Se tiverem mais alguma pergunta, façam agora ou calem-se para sempre. Bom. Gestação pós-abdominoplastia, é de risco? Não, não. É de risco de você perder essa abdominoplastia, amiga. Por que que você fez antes de engravidar, se abdômenoplastia e engravidasse antes e fizesse depois? Hum. Né? Perdeu. Tem que fazer outro. Vai ter que fazer outro. Na verdade, assim, eu já tive a Cris, a minha amiga, pariu o neném, parto lindo, natural, fecha aspas. Chegou lá. Uma semana depois, chapada. Falei que é isso, Cris. Fiz uma olhada com você depois do de parto natural. Ela tinha uma não engordou nada na gravidez. É. Teve um neném, pariu, ficou chapada depois é. não perdeu a tanoplastia dela. Que coisa do horror. ela conseguiu manter a gestação. É, é, ela não engordou nada na gravidez, só o neném. O é. neném também não foi muito grande, sei lá, 3 quilos que 100. Impressionante assim, mas em geral, perdemos. Tá? É, Cassiana. Eita! a rima. <risos> Bem, gente. Então, queria agradecer a outra Luciana. Obrigada, né, obrigada. A live. Vamos ter mais uma live daqui a duas semanas. outra Luciana. Vamos falar assim o quê? Sobre imaginal. Tá? para tratamento de síndrome de vamos falar bastante sobre isso, sobre os benefícios, sobre quando usar quando não usar, vai ser bem legal. Vai ser ótimo, eu vou tirar todas as minhas dúvidas, eu já estou na listinha para fazer o meu laser vaginal. Eu e minha mãe, você já olhou no celular? Tem uma assim aqui, né? Então tá. Tem eu e minha mãe vamos fazer e em breve vamos estar lá com o laser vaginal lá na fila. E a gente vai explicar tudo aqui pra vocês sobre laser vaginal, quais são as indicações, a partir de quanto tempo no pós-parto já pode fazer, quando que deve fazer, quanto que não deve fazer, tá? Vamos tirar todas as dúvidas. Lorena de Laranja, parto normal de gêmeos tem que estar os dois de cabeça pra baixo ou o primeiro? Só você. Só o primeiro. Só o primeiro, de que trabalho, já dá para ter parto normal de gêmeos. tá Lorena. É o que os gente falam, né? Assim, a gente fez essa pesquisa recentemente, inclusive. É... O primeiro cefálico já é o suficiente. Então, o segundo pode estar transverso, pode estar... Para o segundo cefálico também. Isso. A gente estudou bastante recentemente. A gente está com vários bebês gêmeos na vila. E a gente fez uma revisão de literatura disso, da segurança, né? Do parto de gêmeos normal, das várias posições, porque cada casalzinho de gêmeos lá tá numa posição e a gente foi estudar bastante porque as mães querem bastante segurança no parto delas e realmente o que é recomendado hoje internacionalmente é que o parto seja normal quando o primeiro beijinho tá de cabeça para baixo se o primeiro não tá de cabeça para baixo é mais seguro a cesariana tá bom? então é isso beijinho pra vocês Beijo, gente. até a próxima até semana que vem the top.